Sim, essa mudança é declaratória. Você passa a ter direito não só à cota do fundo partidário, como também passa a ter direito à cota do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. Pela legislação, 30% do valor desses fundos destinados às eleições deve ir para aquelas campanhas do gênero de minoria. No caso atual, o feminino. Então, se você agora é desse gênero, passa a ter direito a essas cotas. Um abraço, até a próxima dúvida respondida.